Olá, eu sou o professor Jefferson Loss e junto com a professora Cláudia Candotti coordeno o projeto de extensão Pilates para a Comunidade, que está na sua segunda edição. O projeto atende a comunidade do campus olímpico ministrando aulas do método Pilates gratuitamente e de forma personalizada. No estúdio de Pilates, cedido pela empresa Fisio Pilates e montado no laboratório de pesquisa do exercício da EZEFID, são atendidas duas pessoas por horário. As aulas são ministradas por alunos da graduação da Fisioterapia, Educação Física e Dança e são supervisionados pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. Neste período de desenvolvimento, temos feito reuniões através de videoconferência, estudando e discutindo artigos relacionados ao tema Pilates e avaliação dos participantes. Entre os instrumentos de avaliação que temos estudado, alguns foram desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, como o dinamômetro, para medir a força dos músculos abdominais. E o BackPay, um questionário que avalia a prevalência de dor nas costas e os fatores de riscos associados. Os instrumentos desenvolvidos pelo grupo Biomec são decorrentes de trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos próprios alunos do grupo, como, por exemplo, a escala de imagem corporal, que é oriunda de um trabalho de conclusão de curso de graduação, e o teste digitalizado, de avaliação da percepção da imagem corporal, que é decorrente de uma dissertação de mestrado. Também estamos estudando instrumentos como o SF12 e o Rucol, que se propõem a medir a qualidade de vida, e ainda o ICT, o Índice de Capacidade para o Trabalho, porque acreditamos que o Pilates pode ter sido positivamente nessas questões. O projeto de extensão Pilates para a comunidade proporciona vivência prática e teórica aos alunos da graduação, que, por sua vez, participam como bolsistas. O projeto de extensão Pilates para a comunidade proporciona também aos membros da comunidade a oportunidade de praticar gratuitamente uma das atividades físicas mais cobiçadas hoje em dia, Pilates. O método Pilates se diferencia das outras atividades físicas por ser baseado em alguns princípios, como a concentração, o controle, a fluidez e a respiração. A respiração é o guia e dá ritmo aos movimentos. Em épocas de isolamento social, é comum nos sentirmos estressados ou ansiosos. Para tentar ajudar a controlar esses sentimentos, propomos um exercício respiratório. Basta respirar no ritmo da imagem a seguir.